Ah, e daí, gente? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer três dicas de como evitar atritos entre as coxas. Pra você que tem coxa grossa, vem comigo nesse vídeo. A primeira dica que eu já testei é desodorante Roll-On. Esse desodorante é aquele normal, você compra de qualquer marca, mas é bom testar várias marcas para ver o que melhor se adapta na sua pele. Você passa, normal, entre as coxas e sai. Pra mim, particularmente, o rolon não funcionou muito. Mas pra muitas pessoas funciona, eu sempre recebo feedback no meu Instagram, por falar nisso, se você não me segue, segue lá. E pra algumas pessoas funcionam. então vale a pena super testar, porque é baratinho. E por ser desodorante, se não funcionar entre as coxas, você pode passar no suvaco mesmo. A próxima dica é desodorante aerosol. Pra mim, a minha melhor dica, porque é o que funciona pra mim. Mas aí você também testa, porque varia de acordo com a marca. Essa marca aqui, que é super baratex, que você encontra em qualquer farmácia, pra mim não funcionou. Mas uma dessa daqui e outras mais famosinhas, que são um pouquinho mais caros, funcionaram super bem. Eu passo sempre que eu vou sair, mesmo que eu saia de shorts, porque muitas vezes os shorts acabam subindo e a costura também acaba machucando ali e Criando atrito entre as coxas. Então, é sempre bom testar o que melhor funciona para você. E a terceira dica é protetor solar. Não sei se você já sabia disso. Eu não sabia. Eu aprendi com a Thay, lá de Tubarão. Ela postou no Instagram dela e eu resolvi testar. O meu é o Natura Foto Equilíbrio, da minha parceira, consultora Natura Alidala, que eu peguei com ela. E é ótimo. Eu passei, particularmente eu não gostei da textura que ele ficou, porque eu gosto de uma textura mais que desliza entre as coxas. Ele ficou uma, uma, uma textura mais grossinha, mas com certeza protegeu muito. Também varia de marca para marca, eu só tenho esse, então você pode, vale a pena super testar, até porque na praia isso aqui vai ajudar muito. E é sempre bom ter dicas que são dois em um, então se não funcionar para você como anti-atrito entre as coxas, você usa como protetor solar normal. E aqui vai uma dica extra, não é bem anti-atrito, mas me ajuda muito. Depois que eu comecei a passar hidratante entre as coxas todos os dias e manter essa parte do meu corpo super hidratada, ajudou muito a evitar e também a combater quando eu esqueço por um acaso de passar algum produto desses para evitar o atrito. Então, hidratante ajuda, vale qualquer um, você tem que testar. Eu uso todo dia da Natura porque esse aqui é maravilhoso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas para evitar atrito entre as coxas. Me conta nos comentários qual a dica que você usa, que, aquilo que funciona pra você. Se gostar, curta e compartilhe esse vídeo com mais amigas para que mais gordas não sofram com isso. Beleza? Tá? E daí fica por aqui.